Consideremos agora a função g, que está representada aqui na figura, e damos agora o ponto de coordenada 28, 18, que pertence ao gráfico da função. Mais uma vez, pedem-nos a expressão algébrica. Então, esta altura já, deve, já devem saber, não é? Então, como é uma função quadrática, é do tipo y igual a ax ao quadrado. Vamos calcular o a. Sabemos que y é igual a ax ao quadrado. Uma vez que temos esta expressão, Passamos para o valor de A, que é Y sobre X ao quadrado. É-nos dado também este pontinho que aqui está, que é o ponto 28. Então, se nos dão ponto 28, já sabemos que o X é aqui o número 2 e que o Y é aqui o número 8. Então, vamos só substituir para calcular o valor de A. Então, ficamos A igual a 8 sobre 2 ao quadrado, que dá... 8 sobre 4, que dá igual a 2. Concluímos, então, que a minha função g de x ficará 2x ao quadrado.